Levar tecnologia ao pequeno produtor é um dos desafios para a sustentabilidade. Ajudar o agricultor familiar a ter acesso às ferramentas e técnicas certas para produzir de forma mais sustentável é fundamental para o futuro da humanidade. Veja o que um dos nossos produtores acha sobre o uso do ManegeChat, ferramenta digital desenvolvida pela ManegeBem. Eu me chamo Messias, um dos usuários do ManegeBem, esse aplicativo. Tô passando aqui para relatar e falar um pouco sobre ele, o que ele trouxe, a, o meu aprendizado também para ter uma boa produtividade na lavoura. Então, me favoreceu bastante em termos do aplicativo, sempre, sempre, quando eu mando, eu tiro minhas dúvidas, sempre, sempre também tão informando em termos do manuseio, como combater a praga, ele sempre mostra no aplicativo, né? Então, trouxe um bem. Se não criarmos as ferramentas digitais adequadas que possam chegar ao pequeno e vulnerável, as dificuldades dentro do setor serão inúmeras. Teremos produtores com dificuldades financeiras e lavouras com baixa produtividade. Por isso a sustentabilidade veio para ficar e muito tem se falado sobre ISG. ISG é você fazer a sustentação econômica, social e governamental. Precisamos pensar nessa perspectiva de longo prazo para o bem-estar do planeta.